E aí, gente? Eu todos muito bem-vindos. É o Bigodão Mari. Cara, hoje eu tenho uma perguntinha para fazer para vocês. Vocês estão ansiosos, cara, pra nova atualização do Clash Royale? Eu, sinceramente, tô muito ansioso, porque, é sério, tomara que essa seja a salvação do game, porque eu gosto muito do jogo, né à toa que o meu canal é um canal focado em Clash Royale há muito tempo. Agora eu comecei a trazer outros jogos aqui, mas o grande foco do canal sempre foi Clash Royale. Eu espero que essa atualização aí, Guerra de Clãs, enfim, tem vários rumores, várias coisas que a Supercell tá, enfim, divulgando, assim, migalhinhas, e a gente vai catando e juntando as peças. Mano, eu acho que tá vindo coisa boa por aí, e eu... Tô muito ansioso, tô torcendo muito que essa nova atualização salve o jogo. Mas enquanto nós não temos atualização, a gente vai jogar algumas partidas no vídeo de hoje. Bora aqui pro game. Seguinte, você sabe que eu tô usando pra caramba esse deck de Double Prince. E olha só como que veio a minha loja de hoje. Mano, é praticamente um deck inteiro, isso aqui. Tirando o clone, que também dá pra usar nesse deck né? Se usar, sei lá, bruxa sombria Mas o canhão fica mais forinha de todos Aqui, porém as outras cartas desse deck Aqui, mano, dá pra construir um deckzinho De golem, baby dragon, cabana, espírito de gelo Na verdade é um deck que o Atim fez e eu curti pra caramba Ou seja, nós vamos comprar Aqui, né, esse golemzinho E vamos ver, mano, beleza, compramos um o golem Bora também comprar aqui o baby dragon E também vou comprar a cabana De goblins, é sério, são tudo cartas que eu uso Pra caramba, apesar de estar tá ficando cada vez Mais pobre no Clash Valley, são cartas que eu, eu gosto de usar e eu tô usando bastante atualmente Principalmente o Golem e o Baby Dragon Então acho que valeu a pena a compra aqui Mas beleza, mano, a gente vai usar hoje o deck de Double Prince E eu quero muito mais um Prince para colocar ele no nível 6 Mas não vem, né? Por que parece? Não vem, bora puxar nossa primeira batalha estamos jogando contra o Click, Click. Beleza, mano, beleza Nível 11 também E agora que a gente tá na Corrida de Ouro aí Eu nem comecei a Corrida de Ouro, eu acho que é a minha primeira partida Desde que iniciou a Corrida de Ouro E o cara começou de Mosqueteira nível 10 Lá atrás, vamos ver qual que é a do Klik, mano Eu acho que é um deck de gigante E... ué Estranho, achei estranho Beleza, bora atacar o... calma Calma, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Bora atacar isso aqui aqui O cara foi meio tanso agora, achei muito estranho da parte dele Ter feito isso mas beleza, cara, vai ser bom não vai, não vai ser ruim Não vai ser ruim não, pensei que... Ter... Nossa, esse cara ratiu demais agora Essa ordem de servos não tinha necessidade Desculpa, querido, você errou o mineiro Tacou o mineiro no meu príncipe Beleza, eu sei que eu tô aqui, o, o, o, o, o príncipe ele é adiantado Ah, foi uma jogada boa da minha parte Eu sei, eu sei, pode me elogiar Pode me elogiar Beleza, bora tacar outro coletor aqui Porque coletor de com deck de golem É sucesso, mano, é sucesso E o cara tem umas cartinhas até que bem evoluídas se a gente tomar cuidado aqui, lava round, safadinho mano, o cara tá com um deckzão aéreo, tenebroso, mas tranquilo Um deck até que eu, eu, eu achei uma variação estranha, diferente, mas paciência né, vamos ver o que o cara aqui vai preparar pra gente Eu vou começar aqui, vou tacar o meu príncipezão aqui e beleza, bora tacar o meu baby dragon aqui eu Vou fazer o seguinte mano, eu vou puxar todo mundo pro mesmo lugar, vem pra cá, vem pra cá todo mundo Baby Dragon, dá um jeitinho aí, filho Pelo amor de Deus Beleza, tomamos bastante dano agora, mano Nem pensei que eu ia tomar tanto dano assim Mas a gente também deu bastante dano lá na torre dele E isso tá valendo, nosso Baby Dragon tá bem vivinho E a gente tem um coletor de Elixir em campo Ele vai ter que deixar o Baby Dragon bater E isso foi bom pra gente, por incrível que pareça Eu vou deixar o Elixir carregar mais um pouquinho E eu vou colocar aqui, ó Eu sei que ele vai atacar agora o Mineirinho Será que ele vai? Será que não? Enfim, veremos No próximo round Beleza, bora tacar o golemzão aqui, golemzão cabuloso, golemzão tenebrojo, beleza? O deck dele é bem defensivo, isso vai ser um pouco chato pra gente, mas nada que seja impossível O que complica bastante, mano, o que complica bastante, nossa, agora ele errou, agora ele errou bonito aqui Bora puxar isso aqui, bora tocar o mega servo aqui, beleza? Nossa, agora ele errou, agora ele errou Bow. Bow. Bow. beleza? Bora tacar o príncipezão aqui, só pra counterar isso aqui Bora já vir pra cima dele aqui, mano. E olha isso. Olha isso. Olha isso. Pode atacar o que tu for tacar, tá mano. Pode atacar o que tu for tacar. Tá a gente vai levar até a torre, mano. Nós vamos dar um tiro na tua cabeça. Tô jogando muito pro fire, eu acho. <risos> Mas beleza, mano. Vamos levar aqui. Bom jogo, mano. Mas não, não, vai, ter, não vai ter como. Não vai ter como. Nem adianta querer... Né, tacar essa horda e achar que vai ser salvação. Porque já era, levamos. Dava até pra meter a triscurança na cabeça do cara. Mas a gente não foi arriscado assim. A gente não foi, a gente se controlou e deu tudo certo. Ganhamos aqui a primeira batalha. Vamos pra próxima. estamos jogando contra o War Mon. Mano, sei lá. Não falo inglês, falo português. Nem português, você fala direito. Mas tá valendo. Tranquilo, bora coletar aqui. Elixir, bora botar no campo, na arena. Coletor de Elixir, mano. É tenebroso, mano. Opa, opa, relâmpago. Já, eu, eu, eu já fiquei preocupado Porque o cara não vai deixar a gente colocar elixir Não vai deixar a gente botar o coletor em campo Tudo bem, tudo, tudo bem Você que sabe, mano Você que sabe Ó, o cara veio de mago lá atrás Tranquilo, de boas Vamos colocar aqui o nosso príncipe das trevas E vamos ver, mano Mago, o que, que será? Ó, esse cara aqui eu já sinto que vai ser meio complicado Vai ser meio tenso a partida Mas... Talvez a gente dê conta Fornalha Ixi É deck chato É deck câncer É aqueles deck chato Câncer Do cão Beleza? Bora atacar isso aqui, aqui E vamos ver que o cara vai Mano, olha isso É aqueles caras que montam uns deck Pra incomodar, sabe? Aqueles deck pra, tipo Irritar ao extremo Não tem muito que eu posso fazer aqui Beleza Ai, Mesmo, cara, tendo esse deck aqui Dá pra ganhar ainda, não é o fim do mundo Não é o fim do mundo, mas vai ser um pouquinho chato Vai ser um pouquinho chato, eu confesso pra vocês Spark, que deck é esse, cara? É um, é um animal, mano esse, esse, tipo de, esse tipo de pessoa Me, me, dá, me dá raiva É sério, queria mostrar pra vocês o, o tamanho da minha raiva Mas Tudo bem, vamos ver o que a gente consegue fazer Beleza, relâmpago aqui Vou trocar isso aqui Aqui Beleza. Será que eu consigo alterar ali? Não consigo. Beleza, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. E ele vai tacar agora o Bárbaro de Elite. É aquele cara que. Meu. Nossa, me dá uma raiva. Jogador desse tipo, eu tenho. Eu fico com nojo, mano. O cara bota Spark no deck. Bárbaro de Elite. Mano, isso, isso não se faz, velho. Isso não se faz. Tudo bem, vamos ver. Vai vir de Bárbaro de Elite? O que, que é? O que, que você vai fazer, queridão? Qual que é a sua próxima jogada? Estou esperando. Estou esperando Muito feliz, muito contente E louco pra meter tiro na sua cabeça Beleza, bora atacar aqui É, agora agora não fui tão esperto, né? E bora vir dos dois lados aqui, mano Eu, eu vou... Desse... Nossa, agora ele gastou, deixei ele pra caramba Duvido de ele ter deixado por isso aqui Duvido, duvido Olha a jogada, olha a jogada, olha a jogada, olha a jogada Calma aí, calma aí, calma aí, só preciso aguentar aqui Calma aí, calma aí, calma aí, bora aguentar isso aqui, ó Puxar todo mundo, puxar todo mundo, puxar todo mundo bora Aí, Sparkzão, Sparkzão, Sparkzão Não, não, não, não Ah, não, não, mano Spark roubado, mano, Spark é roubado demais Mas beleza, ele gastou o Barbaro de Elite dele E eu vou fazer o seguinte Eu vou vir pra três coroas Ah, mano, eu não acredito que tu vai Eu não acredito que tu vai querer meter três coroas na minha cabeça Eu, eu, eu não, não estou acreditando nisso Espero que você Esteja enganado Espero que você esteja, tipo, sei lá Calma, calma, calma. Bora puxar todo mundo aqui. Bora fazer isso aqui, aqui. Bora tacar isso aqui, aqui. Bora, bora, bora, bora, bora acabar com assim. Ah, essa partida aqui vai dar empate. O cara tá defendendo, defendendo, defendendo, defendendo. Caramba, mano. Eu queria muito ganhar desse cara. É sério, eu queria muito ganhar desse cara. Porque o deck do cara, vocês estão vocês vendo, vocês estão vendo, é um deck muito chato Fornalha, tudo o cara é tipo assim, é complicado Um deck de... Não, deixa, deixa, quieto, eu ia falar besteira, mas deixa quieto Essa aqui não deu, não conseguimos ganhar do your mano Trabalhando, cara, tamo junto, é nóis, bom jogo, mesmo não sendo bom jogo, mesmo você tendo esse deck super irritante, tamo aí Agora eu vou puxar a terceira partida, antes disso, vamos abrir esse baúzinho aqui e bora sim pra nossa terceira partida Tamo jogando contra o Porpeta, Porpeta do clã, do clã La família. ó, beleza, nível 11 também e tranquilo Vamos ver que a gente vai começar aqui, vamos esperar o cara, né, se o cara tá com alguma coisa, a gente tá com alguma coisa também já que a gente não veio com o um Coletor de Elixir na mão E isso é um probleminha, né? Vocês já sabem que um Coletor de Elixir na mão é muito necessário Ainda mais usando esse deck Tranquilo, vou puxar aqui, ó é, Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Beleza Mesmo o cara tendo Bárbaro de Elite nível máximo Coisa que eu fico brabo Segundo o cara de Bárbaro de Elite Ah, mano, é, é, é apelação é, é sério, apelação Bárbaro de Elite é uma, carta, é uma das cartas que eu mais tenho nojo Dentro do jogo, é sério é, Tudo bem, se você usa Bárbaro Bárbaros de Elite Tipo, continua usando <risos> Isso não, não tem nada a ver, mas é uma carta Que eu particularmente Eu, eu, eu não me dou bem, sabe? É basicamente isso, não me dou bem Contro, Contra bárbaro Bárbaros de Elite E o cara tem várias cartinhas nível máximo, não é mesmo? Esse queridinho aqui tá, tá de caô Tá de zoeira com a minha cara Mano, olha, olha o outro cara que vai defender Defender, defender, defender, defender, defender, defender, defender, defender, defender Até o trago é, segundo empate aqui Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cara Se você gostou, mano, deixa muito like aqui embaixo E também se inscreva no canal se você não for inscrito Aproveita e passa no meu Instagram, arrobaJVFeel Tá aqui embaixo, ó, tamo junto Um beijo no coração de cada um e valeu!